Oi gente, aqui é a Jurupoca e hoje eu vou ver outro vídeo do cair do tipo de pessoas representadas no Minecraft, esse é o 3, que assistiu o 2 e o 1 nos vídeos passados e hoje eu vou reagir ao 3, e aqui vai ser o meu é vídeo. Esse tipo de pessoas representadas no Minecraft... Rico, tá então, do medo oh, do medo pro medo. Que as pedras, dei certinho. Quebrou as pedras, <risos> meu deus, o cara. Tem uma. Armadura de diamante encantado, uma picareta de diamante não encantada, 3 packs de certinho de massa do, do norte, 9 packs de diamante, 9 de ouro e nove de esmeralda, de, de Um pack de obsidiana e 36 carnes somente. Ou seja, ele tem mais massa do norte que carne. Tá, né? É a vida. -se. Feio, então ele ele cinco ossos, e ele não domesticou, e ele saiu. Não, é, ele saiu mesmo. O sem vida. No dia seguinte O cara construiu um reino Do um castelo Ele tomou do castelo, um, castelo. um estádio Sei lá, como uma quadra Sei lá, como é que poderia fazer Algumas coisas para guerra, talvez O outro é o diamante e o diamante não tá Ele falou É que se você voltou Mortal Aqui é um granete um, um dos deuses Aí tem o frunce do notch Um monte de estrela do nether Um outro do ender dragon Aí ele soltou um brrr O eleger Uou eu não entendi esse não, o credo vamos ver como é que é o credulo aí pegou ali 64, tem um pack e mais um pouco de... consegue ver ali do, do lado ali uns portais, uns portal, dois portais para o Aedra e pensando bem agora com esses itens, não é esse que esse é o... eu poderia falar para invocar o hero brain é esse? eu não tenho certeza agora mas se for coloca aí nos comentários Ok, servedrão tá fácil. Pegar ali umas tochas pegou aí uns ferros. Acabou as tochas e tá pegando mais ferro. Aí chegou aí na no... caverninha, tem um barulho. Aí saiu do mundo e deletou ele também. Aí o que faz coisas que tipo, não é japonês, mas gosta de coisa de japonês, sabe? Não sei se é por é, é bem japonês, mas coisa tipo né? perto da minha sabe? Aí tá falando Não sei que direito que é o que eu... Chama, é que é Chama I Love Anime Que é que eu amo anime Aí coisa coisa de, de anime A pessoa que aí pronuncia GIF GI É, tem que fazer assim mesmo Brincadeira Não, mas Não, não é um que eu pronuncia GIF Aí esse é o que leva tudo para para mulher. Tem minerando, achei quatro, Que é, mais. <tos> <tos> You better pack your bag and move to Simp City right now. por terem assistido. Se vocês gostarem, se inscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações, é, deem um like e deixem sugestões aí nos, nos comentários de novos vídeos para eu fazer ou assistir. Obrigada, tchau!